Trabalhando com Buriti, café, fizemos o teste com Patauá e vamos fazer o teste também com, com, com Maru. O pessoal que trabalha na usina, todos são sócios da Ouro Verde, então o público que a gente trabalha na usina que é a Ouro Verde. Como ainda está no início, mas ela já impacta na parte de, principalmente, de, de coisas que a gente nem, nem pensava em trabalhar. Por exemplo, Buriti era um fruto que, que ninguém utiliza né, aqui em Apui. É a partir daí que se começa né, ter um, começar a pensar em estruturar uma cadeia, de pessoas começar a dar essa importância né, para esses frutos que nem utilizava, né?